Valeu. E aí, pessoal? Aqui é a Paloma estou jogando as ranqueadas. Estou enfrentando o Ryu. O rival. Toma aqui, ó, minha porradona. Ah, Ryu. Vai ficar dando Shoryuk? O seu tá aqui, guardado. Fazendo um, um treino especial aqui por mim. <risos> <risos> Tomar aqui, meu Vestirgi. Recetinho da vovó. Uh, me pilar. Olha, ainda errei. <risos> eu ia dar o, o pilão ali, eu acabei errando. Aí ele vai ficar com esse errado Toma, mais outro pilão. <risos> Esse dele é, é, que dele até é, a, é, a é, alma. O bichinho fica até entre esqueleto. Ah, se eu te pego. Não é pra você me pegar, não. Vai, <risos> lá. E todas as tentativas não deram em nada. <risos> Calma, que ainda não, não tá perdido. Vem aqui, deixa eu te ajeitar direito nesse pilão. Eita! Subindo da torre também não, né? Ai! Você foi muito rápido! Tá Esperto, Pilão. Agora tem que dar tudo de mim. Tomou tu, pilão. E não desisti. Vai, só o seu que aí. You win. Agora, dance up. Só Agradeço a todos por ter torcido até aqui, a família, o cachorro, todo mundo. <risos> obrigada, lindos, vocês também merecem, por vocês. Chega o canal, pra todo mundo. Obrigada, <risos> obrigada. O sou sufoco até aqui, que continue. Congratulations! Uhul, agora vamos ver. Vai amigo, vamos continuar aí a partida Com pé, com o coração alegre <risos> Vamos uh, Gente, cadê o Ryu? Pra onde que ele foi? O que, que ele foi fazer? E aí pessoal? Então é isso aí! Espero que vocês tenham gostado! Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos e é isso aí! Tchau!